Salve, salve, rapaziada Beleza? Hoje é domingo gente É, hoje foi sábado E aí, gente, o que vocês estão fazendo de bom? Me falem E também, gente, quero mandar um abraço Pra é, para meus amigos Que é o É que é o Wolverine O Magre O também o... <cười> lá pro meu... Lá pro... Esqueci o nome, Lá pro Bonfim. Pro Bonfim. E... E pra todo mundo lá, da metal Beleza, gente? E lá pro Wagner também, né? Pro Wagner, pro, pro Michael. Beleza, gente? Eu tô passando aqui só pra... Mandar abraço mesmo, pra não passar em branco E também, gente Também eu quero que vocês Ajudem uma Uma colega minha aí Que Que eu vou pôr Que eu vou por a, a descrição aqui embaixo Aqui, tá bom? E dá uma força pra ela lá, tá? Que a minha, que a, minha a minha amiga Né? Que minha, que minha melhor amiga aí Né? Que que tem e dá uma força pra ela lá, se puder, inscreva no canal dela aí Que ela quer bater é, sem inscrito Tá bom, gente? Dá uma força pra ela tá bom? Quem quer meu inscrito aí, me ajude, tá bom? Ajuda ela aí, tá? E vou deixar aqui a descrição dela, tá bom? Dá uma força pra ela aí, gente, por favor Tá bom? E amanhã a gente está trabalhando e até mais gente ó tem um ratinho ali ó da minha irmã ali ó eu acho que ele tá dormindo ó eu acho que ele tá dormindo gente não ia mostrar, Senão não eu mostrar se não eu mostrar não vou mostrar isso pra vocês ver Ele que tá dormindo ele tá dormindo pra fazer alguma coisa maior dos vídeos eu vou eu vou vou eu vou mandar eu vou fazer um vídeo deles dele, dele pra vocês. Beleza, gente? E só vou deixar esse vídeo por aqui, tá? E dá uma, dá uma chance lá pra ela, gente. Dá um se inscreva no canal dela lá, gente. Por favor. Tá bom? Dá uma força lá pra ela lá. É, se inscreve no meu canal lá. Tá bom? E, e tamo junto aí, ó, gente, ó. Tô só em casa. Tô aqui na... Na garagem de casa, só curtindo. Né? Aqui sentado no sofá, ó. Ali é meu copo. Tá tomando suco. Beleza gente, ó. Tô só deitadão, ó. Relaxando. Beleza gente, ó. Ah, é que, é que ali é meu quarto, ó. Mas logo eu vou mostrar isso, eu vou mostrar isso pra vocês. Também tá meio bagunçadinho, né gente? Mas. Mas meu quarto é top, viu gente? Depois vai ter uns. uns... O melhor quarto aí. Beleza, gente? E, gente, dá uma força pra lei, gente, tá bom? Eu te. Eu, é, dá uma força pra lei. Que minha colega de, é de escola. Tá bom? Dá uma força pra ali, tá bom? Falou, gente. É só isso mesmo. Tá bom? E nós né, tamo aí. Exposição, nós tamo. Dá uma força pra mim ir Pra bater 2k agora Que eu já bati meu inscrito E gente E quem quiser é, é, é, Deixa um comentário aí Pra gente é, Quem quiser conhecer minha irmã aí Tá bom? Que minha irmã, Ela tem vergonha Tá gente? Ela tem vergonha de aparecer no, aqui nos meus vídeos Tá bom? E dá uma força aí gente agora quem agora, quem quem quer conhecer minha irmã só deixar o comentário aí tá bom tá mó de vergonha viu gente Mas nem tamo aí ó gente é que eu raspei minha barba né agora quem agora, quem gostou com barba ou sem barba é deixa um comentário aí ó e aí como fiquei com barba ou sem barba agora tô com sem barba né mas outros vídeos meus é eu tô com barba, né? Então, gente. O que, é, o que, que vocês acham? Vocês preferem com barba ou sem barba? De, só deixa um comentário aí. É que eu vou deixar um comentário de cada um de vocês. O que vocês acham. Beleza? É nóis. Falou. Fui.